Olá, eu me chamo Carolina e eu estou aqui para contigo falar sobre oração. Nós estamos falando sobre oração numa série e já falamos sobre o conceito de oração, já falamos das, dos desafios e das dificuldades de se manter numa rotina de oração, já falamos sobre o que, que significa oração e por que é tão importante orarmos, como faz parte do relacionamento com Deus o falar com Ele. Né? Ninguém se relaciona sem falar com alguém, ninguém se relaciona sem se comunicar e nós, como criaturas, como filhas, fomos chamadas para conversar com o Pai todo dia. Nós também já falamos sobre o porquê nós devemos conversar com o Pai e o que devemos colocar na presença do Pai. Às vezes é difícil quando nós estamos chegando. Eu falo por mim, que há algum tempo atrás, quando fui apresentada à oração, tinha um preconceito sobre oração e não me achava nem um pouco hábil, nem digna, de orar. Tinha uma dificuldade muito grande. Eram sempre palavras repetitivas e difícil era eu conseguir me entregar, ter intimidade na oração e poder usufruir da oração. Era algo como uma obrigação. E eu estou aqui contigo para a gente conversar sobre isso, para desmistificar a oração para que a oração seja uma coisa como tomar café todo dia, como fazer a nossa rotina diária, porque vai te ajudar e vai também abrir os teus olhos da necessidade da oração. Quando a gente fala sobre oração, a gente precisa lembrar que Jesus Cristo, que é o nosso modelo, nosso melhor amigo, nosso Salvador, nosso Rei, Ele nos deu dicas sobre oração. Não podemos falar de oração sem lembrar, da oração que ele nos deixou, o um modelo de oração. Jesus era um, foi um mestre e é um mestre até hoje, e ele deixou registrado nas Escrituras as dicas para que nós orássemos e essa oração fosse com autoridade, essa oração fizesse diferença na nossa vida. E não somente falar palavras, às vezes sem sentido, só porque elas são bonitas, falar palavras repetitivas, como se aquilo fosse... Então, insistido, insistindo com Deus, eu consiga convencê-lo daquilo que eu preciso, daquilo que eu quero. Se a gente abrir a palavra de Deus, que é muito importante, porque ela é que nos dá base e ela é que tem autoridade para dizer o que é e o que não é, a gente vai encontrar lá em Mateus 6 a oração do Pai Nosso. Essa oração é conhecida por quase todo mundo cristão. Você, como eu, entrou talvez na vida cristã muito pequena. Eu me lembro que a minha experiência com a igreja, a minha experiência com oração, a minha experiência de vida, de infância e adolescência, era uma experiência de culto dominical. Aí naquele culto eu tinha a Escolinha Dominical, que eu gostava muito de ir, e eu me lembro que a minha avó me levava todos os domingos. E eu gostava de ir com ela, porque era um momento só meu e dela. E eu preferia sentar no banco e escutar o pastor, mas eu precisava participar da Escola Dominical. Ali eu fiz amigos e gostava muito das professoras. Chegou um momento em que, em algum ano, a gente aprendeu o Pai Nosso. E tínhamos que aprender, porque mais adiante nós íamos sentar né, no banco da igreja e tínhamos que também cumprir com algumas tradições que aquela igreja que eu congregava ela tinha. Né? E uma das tradições era fazer o Pai Nosso, falar o Pai Nosso, repetir o Pai Nosso. E a gente aprendeu, então, a decorar o Pai Nosso. Mais adiante, quando eu cresci, então, fiquei no banco da igreja, eu me lembro que eu suava, suava de nervosa, porque eu achava que Deus lá em cima estava olhando se eu realmente sabia o Pai Nosso, se eu tinha decorado realmente o Pai Nosso, se eu tinha né, investido tempo no Pai Nosso. Aquilo era muito importante para Deus. Esse era um engano que eu tinha, mas eu suava, achava que tanto Deus quanto o pastor estavam olhando para a minha boca para ver se eu sabia o Pai Nosso de cor. Posso dizer que, graças a Deus, essas coisas todas foram desconstruídas depois de um tempo, por muita misericórdia e também por, porque Deus enviou muita luz. A experiência com Deus, a experiência da oração, ela é uma experiência diária. Então Deus vai te ensinando diariamente como orar. E não é uma palavra diferente ou uma formalidade na tua oração que vai mudar a vontade de Deus. Deus não está interessado nas tuas palavras, até porque ele já sabe o que, que tu vai orar e aquilo que tu precisa. Ele está interessado, é no meu tempo que eu estou investindo com ele, durante um minuto, dois, três, quatro, cinco, às vezes, o tempo que for necessário, de eu me relacionar com ele naquele momento que é só meu e dele, e dele comigo. A oração, ela é um momento de duas vias, ela vai e volta, ela é uma ação. Estamos falando de um verbo, ele é ativo. Assim como eu sou ativa, Deus é ativo. Ele está prestando atenção naquilo que eu estou colocando para Ele, que eu estou entregando para Ele. Ele está muito interessado em saber o que o meu coração está pesando. Ele está interessado em saber se eu realmente vou seguir adiante com Ele. E não vou simplesmente, ah, rapidinho eu faço a minha oração, entrego ali e tenho mais coisas para fazer. Não. Deus está interessado em criar um relacionamento comigo, que vai ter que requerer, requere de mim de mim Carolina, gastar um tempo ali, com paciência com vontade, com ele quando a gente abre as escrituras Jesus diz assim para nós, lá em Mateus 6 e quando orardes, não sereis como os hipócritas porque gostam de orar em pé nas sinagogas, e nos cantos das praças, para serem vistos os homens em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa então, quando a gente fala de oração, eu queria falar contigo. E eu sei que Deus está falando comigo agora, nesse momento, porque não é só uma entrega de palavra. No momento que a gente conversa, que a gente fala das coisas de Deus, é sempre uma troca. Eu estou recebendo e você também. Nesse momento, eu queria falar sobre algo que é delicado. Que muitas vezes nós deixamos de falar, ou muitas vezes nós nem sabemos. Porque ninguém falou, porque achou delicado falar. E você e eu... Nós somos muito sensíveis, às vezes nós nos ofendemos com coisas pequenininhas, simples. Mas na verdade, a verdade precisa ser falada. E nada mais há como exato como a Bíblia, como a verdade que está no livro dos livros, né? naquele registro que Deus nos deixou, como instrumento, como uma instrução para nós chegarmos cada vez melhores, cada vez mais menos nós e mais Ele. Né? Há um Espírito Santo morando dentro de nós, que quer nos transformar, que quer nos levar, quer nos fazer crescer, quer tirar aquilo que não vem dele para fazer crescer o que é dele. Então, quando a gente fala de oração, muitas vezes a gente precisa lembrar aquilo que Jesus nos ensina que não deve ser feito na oração. São coisas simples. Quando a gente fala de oração, muitas vezes até fica muito mistificado, né? Ai, mas eu não sei se eu consigo orar, não sei se eu vou conseguir desenvolver uma oração. Quando alguém te chama para orar, às vezes até para abençoar uma comida, a gente já fica nervosa. Mas três pontos são importantes a gente considerar durante a oração, porque eles vão nos fazer ter uma oração mais completa e uma oração mais íntima, mais sincera. E Jesus, em poucos momentos, nas referências e nos registros que tem na Bíblia, Jesus em poucos momentos ele foi duro. A gente pode ler várias passagens em que Jesus, com pecados difíceis, né? pecados de mão, difíceis de lidar, Jesus não foi duro, mas Jesus foi duro com os religiosos, Jesus foi duro com os hipócritas, Jesus foi duro com aqueles que confiavam numa religião, numa tradição, numa repetição. É justamente isso que Deus quer abrir os nossos olhos hoje, para que nós não venhamos a repetir isso. E muitas vezes a gente reclama que a nossa vida não mudou, não muda, e a gente está na igreja, ou a gente está participando de um grupo de oração, ou a gente começou a ir no estudo bíblico, e a gente quer ver a vida da gente ser transformada, porque a gente não vem para perto de Jesus, ou a gente não é chamado muitas vezes no amor, a gente vem pela dor. E aí a gente quer que a oração logo, logo, faça efeito. Então Deus quer dizer assim para mim e para ti hoje, vamos ter um relacionamento de sinceridade? Vamos ter tempo juntos e juntas? Como é o teu tempo? Eu sei que é tudo muito corrido, o meu também é. E como é difícil isso. Mas voltando às dicas que Jesus nos deu para que a minha oração não esteja é, fora ou não esteja caminhando para um lugar onde Ele não está, a Escritura me diz, a sua oração não deve ser como os hipócritas que oram, que repetem orações sem sentido como pessoas que falam palavras que elas mesmo não cumprem. Né? Quantas vezes nós somos assim. E quando nós estamos no relacionamento com Deus naquele momento, seja na cozinha, seja é, no carro, seja dentro do quarto, seja na sala, ou... enfim, em qualquer momento, Deus quer que eu e você fale para Ele aquilo que realmente eu quero falar, sem ter medo, sem ter preconceito e sem se preocupar com formalidade. É essa relação direta que Deus quer. Então, esse versículo que fala que eu não devo orar como os hipócritas, ele me fala assim, não te preocupa em orar bonito, não te preocupa em te preocupar com palavras complexas, formais, porque não é nisso que eu estou preocupado, que eu estou querendo me relacionar contigo. Não é pela formalidade, não é pela hipocrisia. Nós crescemos, nós somos adultas agora, e nós queremos ter... Um relacionamento verdadeiro com Deus. Nós já cansamos, já não temos nem tempo de vida, talvez, para ter um relacionamento assim, de fazer de conta, só para cumprir o domingo. Nós agora estamos aqui não só para receber recompensa, a recompensa é poder estar na presença de Deus, a recompensa é poder ser transformada por Deus. Não ganhar presentes né? e não estar ali cumprindo carteirinha Outra coisa que Jesus nos diz é Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta e orarás a teu Pai que está em secreto e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Essa é uma dica daquela oração, aquela oração principal que a gente faz com Deus. Não é uma religião, não, não é um ato repetitivo, somente repetitivo, assim. É um tempo do dia que eu vou fechar a porta do meu quarto e eu vou, então, orar ao meu Pai. Eu vou conversar com o meu Pai. Às vezes, tem dias que a gente consegue conversar bastante, mas tem dias que não dá tanto tempo. Não se preocupe com os dias que não dá tanto tempo. Se preocupe em fazer isso diariamente, não perder o tempo com o Pai. E aqui, quando Jesus fala sobre fechar a porta, Ele diz assim, busca um momento do teu dia para ter intimidade comigo. Pode ser que seja dentro do teu carro, pode ser que seja na sala enquanto você está organizando, ou naquele momento do trabalho em que você não tem ninguém na sala. Isso não impede que eu e você estejamos orando o tempo todo, estarem em espírito de oração. Assim Jesus também nos disse que, no versículo 7 diz assim, ó, orando não useis de vós repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. A gente já sabe, já ouviu falar que, que Deus não é surdo, ou seja, não precisa gritar. A gente já ouviu falar que também Deus entende muito rapidamente e sabe antes mesmo de eu falar o que, que eu vou pedir. Então a gente não precisa ficar repetindo isso não, vai, isso não vai gerar relacionamento com o Pai. Mas esse era um método é, antigo, esse era um método religioso, um método sem ainda informação, sem Jesus. Mas agora nós temos Jesus. E nós temos a palavra dEle que nos mostra isso. Eu não tenho mais a desculpa. Ah, mas eu aprendi a fazer isso e é assim que eu gosto de fazer. Eu preciso buscar no Pai o que, que o Pai me mostra como fazer. Assim, quando Ele fala assim, que se eu não posso me assemelhar a um gentil, um gentil é aquele que não crê em Jesus, é aquele que não que faz coisas que não tem nada a ver com Jesus. Então eu também não vou me assemelhar com o que Jesus está dizendo aqui. Ó, Não tem nada a ver comigo repetir, não tem nada a ver com o pai ser hipócrita, não tem nada a ver de ficar fazendo orações longas sem sentido. Né? Eu lembro e, e tenho isso muito claro que pessoas que eu vi fazendo orações longas, elas não necessariamente a sua vida refletia a oração que ela estava fazendo. A sua vida é que importa para Deus. A vida, o que está acontecendo na sua vida é o que importa para Deus. Então não te preocupe em repetir, em falar alto. Não. Essa é uma dica importante para nós. Outra dica importante para nós é o seguinte, ó. Lá em Lucas, diz assim, ó. Lucas 1, 11, 1... Os discípulos pediram para Jesus ensinar a eles como orar, porque eles viram que Jesus, quando orava, dava certo. Tudo que Jesus fazia na oração, havia resposta. E eles, provavelmente, tinham uma vida em que nem sempre as orações deles tinham resposta, ou funcionavam. Então, eles viram que Jesus, quando orava, ah, dá certo, vamos pedir para o Mestre nos ensinar, então, como orar. E aí Jesus diz assim, ó, então Jesus os ensinou. Quando orares, diz, dizei, Pai, vamos parar, parar pelo Pai. No Pai, Jesus está querendo dizer o seguinte, ó, a tua oração não é para a mãe de Jesus, não é para a mãe de ninguém, não é para nenhum santo, a tua oração não é para Jesus, a tua oração é para o Pai, ao Deus Santíssimo, aquele que te criou, aquele que, que te tem no, teu, no, no colo dele, é ao Pai, ao Deus. Além, além disso, a gente precisa lembrar que a gente só tem acesso ao Pai mediante Jesus. Ele é o nosso mediador. Então, óbvio que durante a oração, os meus pedidos vão ser em nome de Jesus. Lá em Timóteo fala isso, que o único mediador entre homens e Deus é Jesus Cristo. Você pode se sensibilizar com isso, você pode dizer, não, eu não creio nisso, mas é o que a palavra fala. A verdade está aqui e a verdade é a minha instrução. E eu escolho seguir ela ou não. A minha vida pode ser curta, pode ser longa, mas a minha vida, o meu caminho, eu e você, fomos chamados para um caminho santo. Nós não fazemos parte desse mundo, nem do sistema desse mundo, nós fazemos parte de um reino. E eu não ando sozinha, nem você. Eu ando com o Pai, eu ando com Jesus. E Ele é que me instrui. Jesus foi muito tempo, durante a caminhada dEle, um professor, Ele ensinou. E isso me chama atenção porque isso traz para mim que eu tenho que ser ensinável. Eu preciso estar aberto a reconhecer quando eu não sei. A reconhecer que eu preciso aprender mais. A reconhecer que eu vou precisar aprender pelo resto da minha vida. E isso não é ruim, isso é ótimo, porque toda vez que a gente aprende uma receita nova, a gente gosta. Toda vez que a gente aprende a praticar um esporte novo, a gente gosta. Toda vez que a gente conhece um lugar novo, a gente também gosta. A gente gosta de viajar, conhecer lugares que a gente nunca viu na vida. E por que nós somos tão resistentes muitas vezes a sermos ensinados? Jesus nos, nos questiona hoje isso. Né? Eu e você, talvez eu tenha um certo tempo de caminhada e você tem outro, né? Eu já tive um momento em minha vida em que eu cheguei e que eu era tinha 24 horas de, de Jesus. Eu tinha muitas dúvidas e você também deve ter. Então, uma dúvida que você precisa nesse momento já sanar é que você vai precisar ser aberta, ser, ser ensinada. E é uma alegria ser ensinada. A outra dica que Jesus nos dá, quando Ele fala em oração, Ele diz que nós precisamos do ensino da palavra. Nós precisamos lembrar que quando eu falo com o Pai, eu, eu preciso trazer a palavra. Então, muitas vezes, quando eu estou orando, e eu tenho dúvida daquilo que eu preciso, que eu... Eu abro um salmo, assim como as irmãs falaram sobre salmos, sobre como orar a Palavra. Então, use da Palavra de Deus para orar. Acesse a Palavra de Deus para orar. Isso é uma benção. Eu acredito que, assim como você, você está esperando, eu e você estamos esperando que Deus fale com a gente cara a cara, muitas vezes, né? E eu poucas vezes, assim, não quis isso. Oh, Senhor, você poderia vir agora e aqui falar comigo para ver como fazer para minha vida mudar. Mas o relacionamento, por meio da oração, é a metodologia que Deus criou. E Ele, como um pai que é sábio, que sabe de todas as coisas, Ele sabe como fazer esse meu agir, as minhas atitudes, os meus comportamentos serem transformados. E a oração é o um meio para que isso também ocorra. Então, eu queria ainda concluir com vocês que a minha vida com a oração, ela tem momentos mais intensos e momentos menos intensos, tem o, o fluir do Espírito Santo, então quando eu busco mais o fluir do Espírito Santo, quando eu me alimento mais da Palavra de Deus, eu consigo aos poucos me abrir mais, e ali quando eu me abro a luz entra, e é essa luz que faz eu enxergar aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, e é essa luz e é... Esse entendimento de eu chegar à conclusão daquilo que não está de acordo com a vontade de, de Deus, ou não está de acordo com a natureza dEle, é que dá o gatilho para eu querer mudar. Para eu querer me inclinar a fazer, então, de acordo como Ele me fala. É aquele, aquela espetadinha que a gente leva quando a gente se dá conta que a gente fez algo de errado. E isso acontece durante a oração, at através da confissão de pecados. Através de eu mostrar para o pai que, infelizmente, nessa área ainda não está legal. E aí ele põe uma espécie de holofote ali em cima, impossível de não enxergar, que é possível a gente fazer de uma forma diferente. E que a palavra dele tá cheia, cheia da natureza dele, e ele me mostra como eu tenho que fazer. Aquilo que eu tenho que renunciar, as minhas vontades que não estão de acordo com ele, né? o meu comportamento, o que, que, o que, que é que na tua confissão precisa de luz, de holofote, para mim também precisa. Né? Eu tenho várias áreas da minha vida que precisam ser transformadas, uma delas é a ira, muitas vezes eu tenho medo, muitas vezes eu tenho dúvidas e escolho pelo caminho errado. E ali naquele momento da oração, sem vãs repetições, sem hipocrisia, sem estar falando com a pessoa errada, é ali naquele momento em que eu descubro quem é o meu Pai? Por, que, que, ele, por que, que Ele quer me transformar? Qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai? Aquilo que eu preciso renovar a minha mente, que eu preciso aprender diferente. E a capacitação para virar o jogo, para virar aquela atitude, vem do Espírito Santo. Ele me capacita. Eu queria finalizar a nossa conversa abrindo em 1 Timóteo 2:5 E você pode abrir na sua casa. É muito importante a gente acompanhar junto na nossa Bíblia porque a palavra de Deus ela é viva e ela é luz, ela é uma vida em si, então não é uma palavrinha escrita assim, em preta, numa folha branca, ela tem vida dentro dela mesma. Essa interação com a palavra de Deus ela é muito importante. Você ter intimidade com a palavra de Deus é muito importante. Essa conexão com a palavra é muito importante. E aqui no versículo 5 de 1 Timóteo 2 diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. É muito importante a gente saber dessa palavra, registrar essa palavra, para não ter dúvida na, na hora de orar. É, eu, vou, eu vou orar a Deus, ao meu Pai, e eu vou pedir por meio de Jesus aquilo que eu sinto que eu preciso, aquilo que o meu, desejo, o meu coração está desejando. A minha mente está tá com pensamentos e eu preciso colocar Jesus dentro dessa oração. E é por meio da mediação de Jesus por nós, Ele que tem acesso ao Pai direto, né? Nós também temos acesso ao Pai, mas Jesus é o nosso mediador, é o nosso advogado. É por meio dEle que eu vou fazer os meus pedidos. Então, assim como a Palavra de Deus é um registro, nós precisamos lembrar que houve alguém muito, muito preocupado em que eu soubesse aquilo que Jesus fez na Terra. Esse alguém é um irmão meu e teu. Esse alguém é um personagem importante da, da grande história de Deus que está registrada aqui nessa nesse livro, né? A Bíblia é o livro dos livros. Ela é a junção de vários livros e ela tem a função, uma das funções muito importante, de registrar, de testemunhar coisas que aconteceram por intervenção de Deus, de registrar qual é a natureza de Deus, quais são as prioridades de Deus. Se a gente prestar atenção, eu e você viemos conversar com Deus, fomos salvos. Porque também alguns personagens, como Mateus, Lucas, Marcos e João, se preocuparam em deixar registrado, passaram para outras pessoas, aquilo que Jesus fez na Terra. Se preocuparam, até comigo, dois mil anos atrás, alguém se preocupou comigo. Não sabia que eu existiria, mas ele lembrou, porque foi inspirado por Deus que era necessário registrar todas aquelas coisas. Então, a oração do Pai Nosso, as palavras que estão ali em Mateus, Lucas, João, Marcos, elas são importantes, existem esse registro, porque também alguém confiou um registro. Alguém viveu aquilo, passou com vivência para mim. Por isso que também é importante você compartilhar com as pessoas ao teu redor, a tua vivência com a oração. O que que produziu uma oração? Aquilo é mais importante às vezes do que um, um, um texto. Ah, o testemunho de uma vivência, de uma experiência de oração transforma a gente, toca a gente de uma maneira fenomenal. Então eu queria me despedir de você hoje e te animar, te encorajar para deixar de lado aqueles medos ou aquelas formalidades ou a insegurança de chegar na presença do teu pai e do meu pai. Deixar de, de, de lado aqueles ensinamentos antigos, né? os rudimentos antigos. Aquelas coisas que talvez você trouxe desde a infância, mas você já cresceu. Você agora é uma pessoa adulta. Você não quer mais um relacionamento infantil, você quer um relacionamento agora adulto, maduro. Eu quero te encorajar, quero te animar a fazer isso. E depois quero saber das experiências que você teve. Deus abençoe.